Lu, obrigado pelo, por ter aceitado o convite, tá? Obrigado mesmo. É sempre importante estar com você aqui, a sua história é sempre muito legal, né? Muito gostoso aqui. essa é? parte é. inverno. Uma coisa que eu. Galera, né, Lu? Aqui serve tá, né, aqui a. É, a... a... a ah. Ana Cassani, é, eu conheci de uma forma meio diferente, mas a gente acabou se entendendo. Foi super bom, Ana. Muito bom, Ô, Lu, é, só vou falar para o pessoal aqui, gente, é, vamos começar com a Lu aqui Mas lembrete que eu não posso deixar de falar para todos vocês É que na semana que vem, dia 14, 15 e 16, vamos ter três dias de aula ao vivo, né? Domínio o jogo do Smart Plays, com um foco grande em Mercado Livre, tá? A gente está super ansioso para isso, então estejam com a gente O link está na bio do Instagram do Ale, porque eu estou invadindo o Instagram do Ale aqui hoje, né? Então o link tá na Bíblia do Instagram do Alê, do Instagram do Alê. E quando também eu sair daqui, vai ficar o arrasto pra cima, tá, gente? Então, a gente tá super ansioso. para que você esteja com a gente aí. Lu, mas vamos lá, embora, né? A gente perdeu cinco minutinhos, então vamos, vamos acelerar um pouquinho. <risos> vamos lá. Vamos lá, Lu. Como eu já te disse, eu tava falando aqui, você deve ter ouvido, né? Que você é super especial pra gente. Está com a gente desde março ali, né? De 2019, né, Lu? Estava falando com você, pensei que foi é, 2020. Na, não, na realidade foi, foi novembro de 2019. Novembro, novembro de, 2019. de 2019 que eu entrei no alta. Que legal. E, e bom, foi. quase dois anos, né, Lu? Sim. Quase dois anos. E, um... Foi e, assim. De evolução, foi assim, foi legal porque foi antes da pandemia, né? Então, eu estava me preparando. Quando, quando veio a pandemia, a gente já tinha feito a preparação para alavancar as vendas, a gente estava com o estoque da minha curva A, que, que logo no início da pandemia o produto acabou se esgotando, ninguém tinha e eu tinha, então, inicialmente foi aquele choque na, na, na, na, na pandemia, no início. Sentei no sofá e falei para o Aldo, né? falei, Aldo, Acho que a gente vai ter que comprar um sofá novo, né? Porque a gente achou que não ia trabalhar, né? Vai parar tudo, né? Primeiro mês, a primeira semana, vai, ainda ficamos bem perdidos. É, mandei o estagiário embora falei, não tem o que fazer primeiro, porque a gente é grupo de risco. Tá me ouvindo? Tô, na primeira semana? Você mandou ele embora da pandemia ali? Então, nós somos, uh, eu e o Aldo, sessentões, né? Então, o Aldo tinha feito uma cirurgia, aí eu falei, não, tem que, a gente tem... Todo mundo falou, não, não pode entrar ninguém em casa, e, e o papel maior dele era fazer pacote, arrumar estoque, essa parte, né? É. Uh, aí, assustou, falou, não, primeira semana já, falei, não vem mais, uhum. pode... Eu não, não preciso agora, nesse momento, que a gente não vai fazer nada mesmo. E ele era um estagiário, não tava, uh, ele não estava fazendo a parte de, de Mercado Livre, nada disso. Era mais a organização mesmo. Uh, física, né? Sim, sim. Aí, quando foi uh, na primeira semana, segunda semana, a gente já começou a perceber uma recuperação. Tanto que a gente saiu Assim, na primeira segunda, segundo, primeiro mês de pandemia, eu já tive uma venda assim, maior, já, já já dobrei a venda em relação a novembro. Então, o um mês de janeiro, o um mês de março com uma venda de quase o dobro do de novembro. Então, foi bacana. Mas o que aconteceu, acabou o produto da Curva A, né? Tá. Nisso, nós tivemos que criar uma nova Curva A. Foi aí que a gente começou a dar importância, a, a minha curva A, ela era composta de produtos de a, alto ticket médio. Perfeito. Nisso, a gente começou a perceber que, embora desse um pouco mais de trabalho os produtos de menor valor, eles poderiam dar uma margem legal, né? Acabava, acabou sendo bacana, a gente descobriu isso bem que meio no susto mesmo, né? Lu, só para só me situar aqui rapidinho, até tá para situar as pessoas, né? Então, no começo da pandemia, você demitiu o estagiário, certo? Ficou só eu. ó. Aí, ó. Você sentões, com receio, né? Era grupo super de risco, né? Então, gente, não vai entrar ninguém aqui. E, né, vou fechar e tá diminuindo as vendas, ok. E vamos seguir o que vai acontecer. E eu lembro muito bem que nas aulas do alto a gente vinha falando sobre isso, né? Até naquela semana, muito bem, do Alta performance, foi bem tensas as aulas ali, pela questão do que estava acontecendo. Mas aí, você tem essa questão também da sua curva A, certo? Que a gente também debateu bastante sobre isso. E aí, ô Lu explica para o pessoal que tá aqui, porque é um desafio gigantesco. A mudança da sua curva A, que a gente bastante nas aulas do alto, e também... Isso aumentando as suas vendas, né? Claro, se você não tinha mais o estagiário ali, né? Como que foi para você toda essa mudança de uma forma tão rápida? Porque isso foi em um mês, né? que aconteceu? Foi, foi. No, no segundo mês de pandemia, a gente já te, alavancou a venda. O primeiro mês a gente acabou esgotando os produtos da Curva A, mas assim, dobreu a venda. Hoje, nós temos um aumento de... Se for analisar em relação ao novembro, eu estou com 700% a mais. Caraca. E com o ticket médio, muito menor. Eu tinha um ticket médio alto e hoje o meu ticket médio é, é bem menor. né? Uh, nisso, uh, a gente percebeu que o ticket médio, embora fosse menor, dá um custo maior na embalagem, dá mais trabalho, porque... Você tem que é, fazer anúncio de muito mais, muito mais produtos. Mas ele te deixa um resultado legal, né? A gente sempre achou, ah, não, não vale a pena vender produto de ticket médio baixo. Não é bem assim. Ele dá mais trabalho. A gente teve, teve noites. Vocês me acompanharam, né? A aula ia até, eu comecei até 11 horas da noite. 11 horas da noite eu ia fazer Ia fazer uh, os novos anúncios, acabava trabalhando bastante. De quatro horas da manhã eu ainda estava trabalhando, uh, porque aí você está no pique, né? Eu falava, não, eu vou conseguir implantar as ideias, as novas coisas que eu estava aprendendo. Foi bem bacana, eu fiquei muito uh, motivada. Eu achei que foi uma hora que foi bem bacana, né? Eu, eu, eu, eu precisava desse, desse pique mesmo. Sim. E aí, depois da aula, a gente fica bem, bem ah, motivado para fazer. lembra de dormir, né? Você fala, não, eu aplicar tudo que eu tô aprendendo aqui é. agora, né? Então, a gente fica muito na 220 ali. E é muito, é muito legal isso, né? O que eu curto muito do alto, né, Lu? É... São as pessoas que estão ali também. O conteúdo, claro, que a gente aplica aqui, é um conteúdo muito bom. Posso falar, porque eu dou aula no alto também, né? Então, eu posso falar tranquilamente aqui é, sobre é, isso. Mas as, os um alunos avião. também, é, a diferença contribui eu muito. Vou, um do... Do eu acho que isso é super válido. E, Lu, me fala uma coisinha. É, e aí, você que você mandou o rapaz embora, né? Como que você fez ali para se organizar com mudança de curva A e com a pessoa a menos? Como que foi isso? Olha, eu, eu tive, assim, a minha dificuldade foi... Até porque eu não estava com a base pronta ainda, né? O Alex sempre fala, a base tem que estar tá pronta. E, e eu estava preparando essa base, mas ao mesmo tempo, com o volume de vendas aumentando muito, eu acertei bem a base da curva A, da nova curva A também, porque aí eu tinha que acertar a, as duas, porque eu não queria abandonar a outra, né? Embora com menos produtos, a gente acabou ajeitando ali... Sempre, é, a gente era fornecedor, o meu fornecedor eu tinha 12 anos, né? Faz 12 anos que eu tô no Mercado Livre. É, e aí arrumamos no Bling, eu já tinha o Bling há muito tempo, mas o Bling hoje melhorou muito, né? Hoje é, a gente tem muita, muita, muito relatório que antigamente não tinha, não dava para para analisar, tinha que analisar na unha mesmo, né? Somar Sim. vendas, fazer muita coisa. Eu usava muitos relatórios, mas uh, muita coisa eu não, não, não conseguia fazer pelo Bling. Andá, Agora, mãe. e aquilo que você veio aplicando ali. Vamos falar um pouquinho até, até essa é ponta do Bling, né? Vamos falar um pouquinho disso. O que você veio apre, aprendendo ali nas aulas, ali, te ajudar nessa organização? Porque daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha para você de organização, tá? Porque eu tenho uma perguntinha de organização aqui. <risos> mas você foi conseguindo se organizar com o conteúdo e nós temos também aulas específicas de bling né que ajuda bastante a gente tem muito tirar dúvida de bling né isso foi te ajudando a você organizar porque assim a gente fala muito na louca não adianta eu crescer como você falou a lei fala muito da base né não adianta eu crescer essa se organização não posso capotar minha operação né e isso foi foi te ajudou te contribuiu para você poder organizar a sua casa com certeza, eu não tinha, eu não tinha os produtos. A maioria deles não era vinculada ao estoque, porque eu não precisava me preocupar com estoque, eu sempre tinha. E aí quando começou a diversificar, aumentar o número de produtos, e eu ainda não tinha uh, uh, o número de vendas, eu não sabia quanto vendia, então o Aldo para fazer as compras também tinha dificuldade. Então, essa base, os vínculos que a gente tinha que fazer, principalmente com o Mercado Livre, mas não só com o Mercado Livre, com os outros marketplaces, que é como o Alê falou, para não capotar, porque um dia que você venda 20 produtos que você não tem no estoque, pronto, né? Lá se foi todo o trabalho por água abaixo. E eu não eu consegui, foi bastante trabalho, mas eu consegui é, vincular o, o, a maioria dos meus produtos. Então, os mais importantes, principalmente, eu consegui vincular. Isso. E eu, hoje, eu ainda continuo com alguns produtos que não fazem parte da curva A, ainda não vinculados. Não deu tempo ainda de preparar a de, de ter a base inteira preparada. Não está preparada 100%. É o que hoje... gente, Lu, mas o importante, Lu, é você organizar a sua curva A. E para quem aqui é não sabe o que a gente está falando também, né, Lu? A curva A são os anúncios ou os produtos, né? Podem ser produtos, podem ser anúncios, mas é sempre o que representa 80% do seu faturamento, tá? É o conceito de curva ABC. Curva A é o que representa 80%, curva B, 15%, curva C, 5%, tá, gente? Então a curva A. Onde a gente tem que dar o foco porque é onde sustenta a nossa empresa e o Lu só para fazer um lembretezinho aqui de novo, pessoal que entrou agora. Gente, quem tá por aqui também tem um aviãozinho aqui embaixo do lado direito. Compartilha para com outras pessoas verem nossa live aqui. É sempre muito legal é, esse bate-papo que tá fazendo com a Lu ouvir histórias de pessoas. Isso é fantástico! E também aproveito para lembrar vocês que nos dias da semana que vem, tá? Semana que vem já, dias 14, 15 e 16, tá? Vamos ter três dias de aulas ao vivo, tá? Domínio o jogo dos Smart plays, com um foco muito grande em mercado livre, tá? Então não percam, dias 14, 15 e 16, tá? Aonde que tá o link para você poder se cadastrar? O link tá na bio do Instagram do Aleto. Felipe, o que é a bio, cara? A gente não sabe, às vezes. A bio o perfil, tá? Está lá o link e também, assim que acabar aqui, eu vou colocar uma rasta para cima no nosso Instagram, tá? No Story, para poder ajudar vocês. Ô, Lu, e aí me fala uma coisa, é, eu conheço você, né a gente está a gente conhece bastante tempo já, e esse é por de organização, né? que é um ponto que realmente as pessoas têm uma dificuldade em fazer. Não é fácil fazer isso, tá? A gente começa do zero ali, a gente vem escalando, a gente vem tomando a necessidade de ser feito, tá? E eu sei que você, recentemente, como como que está? Porque é aquilo, né? Você mandou ali uma pessoa embora no começo da pandemia, como a gente já falou aqui, tá? E você estava se preparando agora há pouco Para receber alguém novamente Como que está isso e como que foi? Porque eu sei que a Lucília é um pouco centralizadora né, Lucília? <risos> Sim, eu acabo trabalhando até tarde Para não precisar Até hoje, tá? O Thiago está aí, entrou faz três meses Ainda está aprendendo Porque é muita coisa, né? É muita, muita informação, né? Ainda acontecem alguns erros que não deveriam acontecer, né? Eu fico né, muito incomodada, mas é, é, é natural, né? Eu acho que ainda está ainda no período de, de, de adaptação aí. Uh, mas assim, uh, hoje está mais organizado. Eu ainda sou meio dinossauro de pegar e imprimir uma planilha para ficar olhando na planilha. Eu acompanho com mais facilidade o meu visual do físico ali, do papel, ainda é maior do que se eu deixar na tela, eu acabo não esquecendo dele, falando, não, depois eu vejo. Assim, se ele está ali na minha frente, algumas coisas que eu acho importante analisar, né? Uh, principalmente produtos que ficam uh, com custo, no mercado, no, no full, que eu acho que hoje é uma coisa que representa muito, a gente tem que ficar bem atento a isso. É, até um, um toque aí pro pessoal, né? Sim. Mas é isso, a organização ainda não está do jeito que eu quero, eu ainda continuo trabalhando depois do meu expediente, que eu quero que isso não, não precise acontecer com tanta frequência, eu acho assim, dono é dono, né? Você tem que, Sim. se precisar, vou embora. Eu, Sim. né? 8, não... Fala, gente, a é. gente tem fórmula mágica, né Lu, é trabalho a fórmula é, é trabalho, é trabalho. É questão. lógico, a gente ajuda a encurtar um pouco os caminhos mas a fórmula muito é trabalho mas como que tá sendo para você é, trazer uma outra pessoa e ir passando as coisas para a pessoa fazer você está tá conseguindo delegar como que você está nessa organização você tá conseguindo passar o que você precisa para poder desafogar um pouco você também hoje eu tô mais na análise eu consigo analisar melhor, então eu passei para ele toda a parte de expedição, anúncios novos, recepção de produtos, e a gente está começando a usar até uh, o Miro, essa semana a gente já começou a usar para poder fazer os processos, que eu acho muito importante. Uh, às vezes a pessoa fica com medo, ah, o, o, o processo vai acabar tirando o emprego, porque eu vou estar... Tá Mostrando como se faz o trabalho, e eu falo, pra, até falo para o Thiago, eu falo, não, isso é, é o processo, ele, a gente tem que é, deixar ele claro para que a hora que precisar ah, ah, ah, ah, o nosso projeto aqui, é o ano que vem, a gente vai ter uma venda que eu vou precisar de um outro funcionário. Então, se a gente tiver os processos todos registrados, é muito mais fácil admitir um novo funcionário e ele subir. Senão ele vai ter que ficar no novo e eu admitir um com uma qualidade superior. Então não é esse o objetivo. O objetivo é que ele cresça, né? que ele continue, a, a, a, que ele melhore né? no, no, no cargo dele e que o outro venha fazer os processos que a gente vai junto conseguir conseguir é, é, Colocar no papel mesmo, colocar numa planilha, fazer direitinho. Então, esse é um dos fatores. Eu Sim. acho que o processo ainda está faltando. É super importante isso dos processos, tá? As pessoas pensam muito nisso, na questão dos processos, às vezes, tirar pessoas. Não, ela está mandando eu escrever aqui porque ela vai contratar alguém para colocar no hum. meu lugar. E não é isso, gente. Não é isso. Não é isso mesmo, tá? O é importante de você escrever, e eu já fiz isso também, Talo, tá, é, acho que foi, se eu não me engano, em 2019, é, eu precisava viajar, tinha que fazer uma viagem e eu ia ficar um mês longe da operação. E aí não dava para eu, onde eu estava ficar fazendo é, o que eu fazia, de faturar, cuidar de umas coisas ainda bem processuais. Eu falei, não, gente, alguém vai ter que fazer esse meu papel aqui. O que, que foi feito, Lu? Foi escrito como que faz faturamento de todos os marketplaces no Bling No caso é Bling RP, tá? Não foi escrito mesmo, passo a passo. Entra no Mercado Livre, veja os pedidos, uhum. entra no Bling, checa os pedidos que estão, tá, aí você clica no botão tal, aperta o botão tal, assim que liberar a nota, veja se foi com o Marketplace. Uhum. Era bem o passo a passo do que eu fazia. Então eu sentei na mesa mas... né? e fui escrevendo, Lu. Fui escrevendo, ó, primeiro fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso. E aí eu consegui. E aí, Lu, não é só por isso, cara, se você tem uma dor de barriga no dia, uma dor de cabeça, a gente é humano, a gente não é máquina. A gente pode dar algum problema algum dia. E por isso que é muito importante eu ter isso escrito. Como você comentou, vamos supor que amanhã seu funcionário não venha, tem algum problema. Você vai saber, você sabe o que ele faz, claro. Mas pode ser que com o tempo você não saiba os detalhes. Muita. Isso vai estar escrito. Você pega o que está escrito e vai fazer, né, Lu? Faz total sentido isso. Sim. Sim, eu acho que é a grande importância mesmo, né? A gente lá na análise SWOT, né? <risos> Muito legal, adoro aquela aula Aquela aula toda vez que tem Eu quero assistir porque eu acho que Toda vez a gente aprende um pouco Embora a gente não consiga Colocar em prática tudo Mas é o que eu falo, se a gente conseguir colocar 10% em prática Com certeza vai dar resultado né? <risos> Tenta colocar alguma coisa em prática Eu já naquela na, na, Nas análises de so SWOT eu sempre faço Algum procedimento, alguma coisa que eu coloco no papel, ainda não está 100%, mas vai ficar, vai melhorando. da última aula do alto que você comentou que você tinha feito algumas metinhas da SWOT, né? Como que foi para você comparar isso, né? Uma aula de análise SWOT, depois de três meses, acho que foi outra aula de SWOT, como que foi? O que você evoluiu ali? Quanto foi a evolução que você teve? Sim, a gente percebe assim, eu até às vezes questiono, eu falo, gente. As pessoas estão falando que caiu a venda, né? Os meus fornecedores também falando que caiu a venda deles. Física? Física mesmo, né? E aí eu falo, e aí? A minha provavelmente teria caído se eu não tivesse feito os procedimentos que eu tive que fazer. E até é, pro, é, é, é, é projetar mesmo, são, são a, a, a, os objetivos, né? Se você escreve o objetivo, eu acho que ele fica, para mim, pelo menos, eu consigo mentalizar ele muito mais fácil. E aí, não. E aí eu vejo toda, várias vezes por dia se a minha venda nas métricas, tanto do Mercado Livre quanto na, dos outros marketplaces, se ela está sendo atingida diariamente. Eu fico ali observando, às vezes até o deve. Vai, vai me puxar a orelha uma hora, né? É a hora que eu tiver a mentoria lá, ele vai acabar puxando a minha orelha, porque é, eu, eu acho que acabam perdendo um pouco de tempo olhando isso mais vezes do que deveria. Vou ter que me programar um pouquinho melhor. Mas foi uma maneira que eu encontrei para até me motivar, para cima ou para baixo. Se está vendendo bem, bacana, vamos lá, vamos melhorar. Aumenta o ads lá, dá uma aumentada no valor, sei lá, alguma coisa assim. Mas você sabe que há duas semanas atrás a gente esteve junto aí no Magalu, né? E a Luísa Trajano falou sobre um assunto que eu acho que é um dos que mais é, realmente é, é, interfere, não é interfere que eu quero dizer, é o que mais colabora, assim, é o foco. Eu acho difícil, que nem hoje eu estou aí, é, fui convidada para o FBI da, da Amazon. E aí é muito legal, você. Eu falo, nossa, eu tenho que focar agora na Amazon. Mas, como a, ainda tenho o, o Mercado Livre, que é, a, é lógico, né, o, nosso, o nosso maior, maior marketplace, né, o nosso maior nicho, é, eu fico com medo de desviar o olhar dele por um olhar muito grande. Então, eu acho que ainda. Você saber qual é o seu momento de focar em um determinado, uma determinada fase, né? uma determinada ação, ainda é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. Eu acho que não devo ser só eu, as pessoas ficam um pouco, um pouco, não, um muito perdidas, né? Sim. Nossa, mas tiro pra cá, tiro pra lá, o que, que eu faço? Sim. Então, inicialmente, para atingir o meu objetivo, hoje. A gente consegue ter uma verba um pouquinho maior para distribuir entre os outros marketplaces e site que não tem verba ainda. Ele, se você for contar, poxa, mas ele não me dá um retorno para isso. Então, tira de onde dá, para porque ele vai ter que se tornar um... vai ter que ser bom, ele vai melhorar, né? Sim. Ele vai melhorar. É uma das coisas que eu também comento muito... Eu concordo super com você, e a Luísa falou muito bem nisso da questão do foco. Eu lembro muito bem dela falando isso no palco ao vivo, e ela, ela traçou o um comparativo com você estar no foco naquele dia no evento, né? E não ficar no evento e fazendo mais 200 coisas, né, ali online. É a parte difícil. E é, é aquilo, né, Lu? o marketplace ele faz isso com a gente. Porque a gente tem muita coisa para fazer. É o Mercado Livre, é a Magalu, é a B2W, é um pedido que não, não empremei a etiqueta, ou eu não consigo vender tal produto, chegou aqui, estou com para anunciar, não consigo anunciar, não está performando, como que eu faço, como que eu otimizo, eu preciso fazer imagem, vai passar a coleta agora, ou preciso ir no ponto de envio postar. Então, assim, a nossa cabeça não desliga, né, Lula? A não desliga. Não e assim. Eu tenho, eu tenho um carinho muito grande pelo cliente, eu acho, e aí, esse eu ainda não consegui terceirizar muito. É. Ainda fica um pouco na minha mão quando dá algum problema, eu falo, não, deixa que eu respondo. Pode deixar que eu resolvo. Ainda é uma coisa que eu não consegui delegar, mas porque é cedo ainda, né? Ele vai acabar, eu vou acabar delegando também uma boa parte disso, ou pelo menos filtrando, né? Passando para mim as coisas que são mais relevantes e ele acaba acaba aprendendo a, a fazer essa parte também. Mas por enquanto não, hein? Por enquanto ela é minha. <risos> Tudo bem, oh. perdoe, né? É uma meta, vamos dizer assim, para 22, né? aí pra... eu Toda acho. A pessoa é conseguir passar a parte operacional que ficaria 100%. Da parte de, de embalagens já é, não é você mais que faz, né? Mas também a parte de atendimento que é importante também que você delegue, para que você possa dar foco realmente na análise do seu negócio. Né? Isso mas é super... tem um detalhe que eu quero passar: a embalagem é. eu já, de, já, dele, já deleguei, mas não tem jeito. Se precisar de mim, eu falo sempre para ele: apertou? Pode me chamar, porque eu vou, porque embalagem também é essencial. Tem que estar tá pronto. A, a possibilidade de não fazer no horário não existe aqui, tá? Não existe. Não existe tem tá... que fazer. Tá certíssimo. E, Lu, uma coisa importante que você comentou, tá? A gente não pode perder a do no nosso negócio. Por mais que a gente cresça, né? Por mais que a gente cresça, a gente sempre tem que estar de olho em tudo. É aquilo, né? O dono tem que olhar tudo. Isso é muito importante. Empreendedor empreendedor está ali à frente do negócio. E até fazer um comparativo. Uma vez eu aprendi isso, né? Que na Disney os diretores eles descem para o parque fantasiados é. para poder entender né como que as coisas estão acontecendo então, às vezes eles vão para fazer a limpeza do parque sabe e eles vão fazendo a limpeza do parque então eles vão para poder ouvir e ver o que está acontecendo então a gente sempre tem que né descer a campo então a gente tem que descer né do palco e lá para o nosso background né para trás da nossa operação e vai tá acontecendo porque às vezes as pessoas estão na quem a gente se contrata, né? Lu, as pessoas estão naquele, naquele foco e não vê algo diferente. E aí, você estando ali um dia da semana, um dia a cada 15 dias, ajudando o pessoal de saque, ajudando a pessoa da logística, você vai dar uma outra visão, né? Muito uhum. diferente. Então, isso é super importante, Lu. Por mais que você é, cresça, né? E tenha pessoas que você possa delegar. É você fazer um acompanhamento disso aí, semanal ou quinzenal. Sim. Você sabe que eu notei uma coisa quando, agora com a contratação do, do, do Tiago, que muitas coisas eu, de, eu, eu Lógico que a minha mesa é do lado dele, né? Então, às vezes eu falo, faz assim, faz assim. E eu vou para trás da mesa dele e olho e falo. Se fizer de tal maneira, eu consigo enxergar, eu falei até que comentei isso com ele. Eu aqui de fora consigo enxergar algumas coisas que eu não enxergava quando eu estava executando. Eu estou olhando ele fazer, mas será que se fizer assim não é melhor? Então eu percebo essa, esse diferencial entre eu fazer e eu olhar, fa olhar ele fazendo. É isso mesmo. Me deu um diferencial. Eu olho e falo, puxa, eu consigo observar coisas que eu não via quando eu estava fazendo. Né? Olha e aqui, esse... dá uma olhada, que ali não está certo. Eu bato o olho de longe e falo, ah, alguma coisa deu errado ali. De fora. Porque quando eu fazia, eu não conseguia visualizar isso. Então, isso é muito legal. E, Lu... Vou te fazer mais uma perguntinha, tá? É para gente estar no encerramento aqui. Mas, gente, só para fazer meu lembrete aqui, tá? Lembrando que na semana que vem, dias 14, 15 e 16, tá? Vão ter três dias de aula ao vivo domínio o jogo dos Smart plays, com um foco muito forte em Mel, né? O Ali não está aqui, mas eu sei que ele e a gente está super ansioso para esses três dias que a gente vai estar com vocês. Vai ser bem legal. São aulas bem profundas, tá? De Mercado Livre, principalmente. Vai ser um foco muito grande em Melli, ao vivo. Então, semana que vem, dias 14, 15 e 16... O link tá na bio, tá? No perfil do Instagram aqui do Ale, porque eu estou aqui no Instagram dele, não sou o Alexandre Nogueira, se alguém não conhecia ele ainda, mas não sou o Alexandre Nogueira, estou aqui invadindo o Instagram dele hoje. Então, o link está na bio e também vai ter o arrasta para cima para vocês poderem se cadastrar e estar com a gente na semana que vem, nos dias 14, 15 e 16. Lu, deixa eu fazer uma pergunta. Já né? me cadastrei. Porque eu mesmo. Ah, eu, eu gosto, porque toda, toda vez tem alguma novidade. Porque Mercado Livre, eu até falo para o pessoal aqui, eu falo, gente, tem coisa nova todo dia. É, é, é muito. É, é, é constante a mudança, né? Muito. Então, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir. É, muitas vezes não tenho tempo de me dedicar o dia inteiro, né? Ou o período todo, mas com certeza fico aqui no. Alguma coisa desperta quando houve uma coisa nova, opa, <risos> isso eu não sabia. <risos> o Lu, é, é, só falar aqui do, do, do, do AB, ABC, ah, deixa eu ver aqui, AB congelados, o MEL ainda não está com a questão de congelamento ainda no CD, tá? Ele não tem isso ainda ali que você possa mandar para o full por exemplo, e poder vender. Tá bom? Mas o conteúdo que a gente vai aplicar aqui, esteja com a gente na semana que vem. Que a gente pode dar insights para você também. Mas falando especificamente ali do Full do Mercado Livre, ainda não é preparado para isso. Mas sim, você pode enviar, né, por você. Se você está em São Paulo, capital ou grande São Paulo, existe um modal que chama Flex, tá? Este modal, se você conseguir manter uma boa embalagem nos seus produtos, você consegue entregar no mesmo dia e ele vai chegar ainda congelado, do lado de lá, tá? Claro, Felipe, tem que investir em embalagem, talvez isopor. É, porque uma vez eu comprei, inclusive. Foi um ovo de páscoa, muito bem, não lembro qual era a marca E veio no isopor, veio na questão de, de vir com aquele... Sabe, Lu, não lembro o nome, é um negocinho de gelo que vem dentro Não lembro o nome disso agora, tá? mas uhum. não vou lembrar Mas veio isso da, dentro da caixinha de isopor, então, foi muito legal Lu, vamos lá, você meio que interpretou a minha pergunta ali já Mas era o seguinte, Mercado Livre, que é o que vai ser até o nosso tema focal da semana que vem, que é o Marketplace que representa 30% do e-commerce, né? E o e-commerce representa 78% do desculpa, o Marketplace representa 78% do mundo do e-commerce. E o Meli 30% deste mundo, que são bilhões, né? E o Meli vai investir este ano só no estado de São Paulo, 4 bi, e no Brasil 10 bi. É... Lu, o Meli, como você comentou, vem mudando muito. É, e você é uma das nossas alunas mais antigas, hum. né? novembro de 2019, né? A gente vai, daqui a pouco a gente está em novembro já de 21. É, e, claro, né, a nossa, as nossas aulas são bem dinâmicas na questão de, de conteúdo. E o Meli, da atualização, é, que, como que você sentiu, estando com a gente, né, esta evolução das aulas né, em questão de conteúdo? Porque o nosso conteúdo, a gente sempre muda, né, Lu? Então, eu queria saber de você como que a gente contribuiu para que você possa ficar sabendo sempre das novidades e conseguir saber, não? Beleza, o Meli falou que amanhã eu vou ter que postar até tal hora, mas o quanto que a aula te ajudou a entender o porquê daquilo, sabe? Por que, que, eu, vou, vou, que, que eu vou fazer aquilo? Como fazer? Por que, que a aula te ajudou nesse ponto? As aulas, no modo geral. Sim, é... eu, antes eu, eu, eu falava, gente, mas ninguém me falou isso, ninguém me avisou que mudou. Isso eu estou falando antes das aulas, né? muda, sim. Não, o Mercado Livre sempre manda. É discreto, às vezes, né? Muda alguma coisa, a gente... E, e o que eu sinto, assim, com as aulas, toda, toda vez, mesmo que não seja a aula daquele assunto, vocês acabam tocando numa mudança. Às vezes é uma aula de Magalu, por exemplo, ou é uma aula de Excel. Olha, a gente, vai ter uma mudança... Fiquem atentos então uh, então as, muitas vezes não é a aula do assunto mas vocês reforçam se houve alguma coisa uh, importante né, para ser passada. Uh, tem aulas uh, que eu uh, não sou nem nem do meu da, que eu não uso o sistema ou que eu não tenho esse o determinado marketplace, mas talvez eu não fique tão atenta mas sempre estou por perto eu gosto de assistir a aula, Uh, me dedico bastante, uh, quando eu tô assistindo, uh, gosto, de, gosto de falar, né? Eu gosto de falar. <risos> eu, sempre ali. Sempre presente nas aulas, né? Isso que é bacana. Sim. E aquilo, é, sempre tem novidade, por isso que as aulas Sim. a gente sempre atualiza o conteúdo. Toda turma que vai entrar, né? O conteúdo totalmente atualizado, porque é o que você comentou. O marketplace está sempre mudando eu o Melly, né? Um dos canais que principalmente, né? Sempre está mudando, seja ali a questão do, de do, hoje ter a taxa fixa dos R$ 5,00, seja frete grátis, as mudanças, fulfillment de abertura de novos pools, qual a estratégia usar para os fulfillments, por exemplo, que a gente tem aí vários, vários estados já espalhados. Então, a gente sempre vem atualizando bastante. E aí, Lu, para a gente fechar aqui, queria que você deixasse um recadinho para a galera que está ouvindo aqui a gente, se você pudesse deixar um recado para quem está com a gente aqui. É claro que, se puder falar um pouquinho também do alto, seria importante ali até para a gente, né? De uma forma bem transparente, como a universidade é, né? Então, e você tem total propriedade de falar disso por estar com a gente desde novembro de 2019. Bom, eu estou há 12 para 13 anos no e-commerce, é, não tinha experiência nenhuma, eu não sabia emitir mandar um e-mail antes de entrar no... no, no para trabalhar com os marketplaces, né? No e-commerce. Uh, nessa situação, eu, eu sempre tive uma grande dificuldade com a tecnologia, vocês até repararam aí que eu estava no outro, estava no, no Note, deveria estar tá no, no, no, no, no celular, mas... Uh, com as aulas uh, do, do alta performance, é, na, na vida toda, eu sempre fiz fui fazendo cursos. Ah, 200 reais, paga aí um curso de e-commerce, vamos lá. O meu filho sempre falava, mãe, tem que, faz, tem que se atualizar, tem que fazer curso, tem que assistir as lives, tem que correr atrás. Mas eu falo, cada hora eu assistia alguém diferente. E eu falo gente, cada um fala uma coisa diferente. Uma das coisas que eu houve a minha intenção era de centralizar. Eu falava, gente, eu vou ficar maluca porque cada hora eu assistia uma coisa diferente. Pagava um curso, o curso prometia você vai vender. Eu até brinco que eu falo, né, que eu ficava esperando vender. Ah, mas ele falou que ia vender, eu vendi. Não é isso. Você vai vender se você aplicar algumas das das coisas. Quanto mais você aplicar, melhor o seu resultado. Não dá para aplicar tudo, é muita coisa, mas sempre fica alguma coisa boa sempre tem alguma alteração que a gente tem que fazer, a gente desperta, fala nossa, sempre fiz isso errado. Até um modo de responder no, no campo de perguntas ali do Mercado Livre, né? A gente vê que, nossa, fiz a minha vida inteira errado, lógico. Aí o Mercado Livre te fala, ah, você não é um bom vendedor. Por quê? Porque você responde da maneira errada. Então, são coisas pequenas que vão, você vai conseguindo alterar e a, o fato de você... Uh, hoje eu não fico mais assistindo um monte de vídeos à parte. Eu centralizei no alta performance, eu falei, eu vou fazer. Meu objetivo é mentoria, vou fazer mentoria com certeza. Eu, é o é, é, é projeto. O projeto, eu acho que assim, aí entra o meu foco. Ainda não é o meu momento da mentoria. Porque eu ainda estou aplicando muita coisa que eu estou aprendendo... No, no, no alta performance. Vai dar certo. Ah. Vai chegar lá e, e é logo. Não vai demorar muito. E é isso. eu, eu a, a, Às vezes, até pessoa, as pessoas numa festa ou coisa assim, é dia de aula. Se a aula é muito importante, eu levo meu celular na festa e vou ficar. Vou me separar um pouquinho e fico assistindo. O pessoal fala, nossa, mas o que, que você está fazendo? uma feita Eu falei, não, é uma aula. Eu estou estudando. Então, nesse momento, é o um momento da minha aula, eu vou ficar. Então, e... Mas é isso, me dedico bastante, eu acho que é essa a minha dica para todo mundo. Eu acho que fazer o que eu fazia antes é muito fácil. Compre o curso e espera vender. A... Cruze o braço e fala, ele falou que vou vender, eu vou vender. Não, é dedicação, Boa. eu acho. Até o Thiago colocou aqui, ó. está da Performance podia ser professora, aquilo... Eu gosto, eu gosto de ensinar, se alguém me pergunta alguma coisa, essa semana mesmo, uma pessoa me ligou para me perguntar sobre ads do meu site, né, que eu fazia há muitos anos atrás. E essa pessoa estava bem perdida, que ela queria uma opinião minha. E aí eu indiquei o Ale, eu falei, olha, eu não tô falando para você comprar o curso, eu estou falando para você assistir Assiste e vê o que você acha Para mim ajudou muito Então a gente acaba indicando Porque acho de verdade Que mudou minha vida Com certeza Mudou a vida aqui, mudou a vida né, De quem trabalha aqui Certeza que tá Hoje eu tô mais profissional do que eu era Legal. Com certeza muito bom, muito bom Gente E não posso deixar de reforçar Vou dar uma recadinho final também mas só para reforçar para todos vocês Lembrando que dias 14, 15 e 16 Semana que vem tá? Nós vamos ter três Olá. aulas ao vivo Domine o jogo dos marketplace Com foco grande em mercado livre tá? São aulas super profundas O conteúdo de qualidade Que a universidade sempre passa para vocês tá? O conteúdo já está incrível Porque eu já vi um pouquinho do que a gente vai passar na semana que vem A gente está super ansioso Então eu conto muito com vocês é, No link para onde, né? para se cadastrar. Tá na bio do Instagram do Ale, tá? Lá no perfil tá? E clicar no link. Vai direto para você poder fazer o cadastro, tá bom? E também tem uma raça para cima que tá no um story também. Tá bom, gente? Aqui, Ale é maravilhoso. A Ana colocou aqui. Obrigado, viu, Ana? Brincadeira, né? Hoje estou empadinho aqui. o Instagram do Ale. Essa live super gostosa aqui com, com a Lu. Lu, muito obrigado, tá? Até para fechar da minha parte aqui. É, Complementando suas palavras, que foram perfeitas É isso mesmo, tá, gente? É, não existe milagre Não existe É comprar é, um, um curso, por exemplo, como o Malu comentou E é aplicar o que é passado Quem está do lado de lá são professores Que vão passar para vocês conteúdos Onde vocês têm que anotar esses conteúdos né E aplicar no negócio de vocês né Não existe magia a gente fala sobre isso por aí Que vender tanto, etc e tal Claro que a gente vai ficar nisso Oi, mas o Paulo comentou, com muito trabalho, tá? muita batalha, vários dias até tarde. Já está, é, então, estamos e saindo já. Aqui, ó, o Magazine colocou aqui, bom, ó, é, eu não vendia nada no Melio. Tá, e vendendo, gratidão. Então, olha é, como... A, ela está em casa aqui. Um trabalho e batalhar bastante. É, tá, tá, é isso quer que vai acontecer, hein, gente, tá, tá, tá bom? É aplicar tá. o que é passado, tá bom? Lu, uh, obrigado, tá? Muito tá, bom, legal, né? tá Estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Sempre gostoso conversar com você. Obrigado. Muito bom. Bom, gente, obrigado a todos também por aqui. Boa tarde para vocês. Bom final de semana aí, Lu. Obrigado. A gente se vê na aula, na semana que vem. Tamo junto também ali, viu? Fico feliz se eu pude ajudar alguém. É bom. Sempre, Lu. Sempre, viu? Legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo, bom final de semana para todo mundo. Obrigado. tchau, tchau.